Aí, dá um Ei, gente, a princesinha Não tem nome ainda, a gente vai dar um nome pra ela Ela vai tomar também o um remedinho Contra a pulga, né, princesa? A ah, minha cara tá bonita, é forte Mostra a barriguinha dela Olha, minha cara tá gordinha, tanto mamar mama muito Olha, a barriguinha tá com Aí. pulga, gente Olha as pulgas tem que, tem que dar remedinho Vamos dar remedinho O irmão dela tomou Rex nossa, Agora a Nevisinha é Oh jogou fora Eu não quero remet é, não gente e... É remetinho Tem 19 dias né meu filho Oh que oh, e Olha gente que carinha bonitinha Ó, oh, engoliu Ui oh, foi rápido pra engolir o Rex demorou. Olha, que ela tá bonita. já estão brincando já com a mãe deles. <risos> é, estão brincando, ó. Brincando. É. Eles já estão brincando, gente. <risos> que graça. Deixa eu tirar a fotinha. Isso. Tirando. Tira. Ele já tá escutando, tá, gente? Ó, a orelhinha deles já abriu, ó. Não sei se dá pra ver, né? Já abriu, já estão escutando. Tá escutando. É, Tá escutando? Gente. Se falar o um nome, já vai saber que é o um nome deles, né? Linda! Agora tem que pegar sua irmã, só que sua irmã tem que pegar ela e depois colocar você. Que você colocar o celular, confunde, que elas são gêmeas. São duas idênticas. Vou buscar outro.